E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e sejam todos muito bem-vindos ao DM Channel. Hoje, então, estou trazendo mais um vídeo né, de unboxing extra. Uh, tem três pacotes, então serão três vídeos, o mais curto possível. E, bom, local improvisado ainda, né, tá? não consegui ainda um local fixo para poder gravar essas coisas, mas aqui já é uma nova sala, então quem sabe eu consigo ficar por aqui depois. Quando a gente terminar. Bom, uh, antes de começar efetivamente com os unboxings, eu queria falar sobre semana que vem, é o final de semana da semana que vem, uh, eu pretendo uh, comprar um, um headset né, e começar então a série de vídeos sobre Python, certo? Tanto desenvolvimento e como eu já conversei no vídeo anterior, se você não assistiu, tá aí no card vai ter um link na descrição, né, uh, levando para esse vídeo. Eu explico alguns detalhes Mas então vamos direto ao ponto São três pacotes Que já fazem mais de um mês que chegaram Como eu disse no outro vídeo Então eu não sei mais o que tem dentro de cada pacote Então vocês vão saber pelo título da descrição né? Pelo título do vídeo Mas eu vou abrir o pacote aqui sem saber o que tem dentro Certo? Então bora lá abrir Então aqui uh, a gente tem um rolo de fita Capiton, é, eu não lembro mais o tamanho dela, mas é para o projeto relacionado à impressora. Temos aqui também um monte de coisas, vamos ver o que são, então a gente tem uns trimpots aqui, né, que também fazem parte... Desse próximo projeto que a gente vai fazer E também aqui alguns mosfets né? Então galera, esse é o primeiro unboxing de hoje né? E é isso aí, são três pacotinhos é a fita, uh, os trimpots e os mosfets Eles são para um projeto posterior uh, de produção de filamentos para impressora Então, como eu falei no vídeo anterior também uh, Só daqui a alguns meses para a gente começar realmente esse projeto Mas eu comprei as peças, então já estão aqui E conforme a gente vai, tiver tempo, vai fazer Então é isso aí Quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder nem esse, nenhum dos vídeos né? Eu vou começar a colocar cada vez mais vídeos, ainda, meio, ainda estamos assim, meio atrapalhados, mas tudo vai se endireitar, certo? Uh, Clique em gostei se gostou do vídeo, adicione os favoritos e comente, né? Uh, tanto sobre esse, essas peças, se você conhece alguma, e sobre a pergunta que eu fiz no vídeo anterior também. Sobre a questão do desenvolvimento web né? Daquela forma que eu comentei no vídeo Então se você não viu, chamo mais uma vez para assistir o vídeo Certo? Então é isso aí, um forte abraço e até mais Falou!